Você precisa crescer, escalar o seu negócio, enriquecer cada vez mais rápido? Será? Fica comigo nesse vídeo que eu vou compartilhar aí minha visão sobre esse assunto.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 e de repente mudar as coisas como vem sendo feitas hoje com você e se tornar uma pessoa mais consciente daquilo tudo que você faz. Então se curtiu a mensagem, dê seu like, compartilha com a galera aí, deixe seu comentário, mas acima de tudo dá uma olhada nas descrições porque eu venho falando de vários formatos aí que possam te ajudar nessa reinvenção de carreira com mais qualidade de vida, beleza? Até a próxima!